Rapaziada, o CS acabou de atualizar Poucas atualizações Porém, atualizações importantes Que vão mudar completamente o meta do jogo A partir de hoje Eu e toda a comunidade já esperávamos uma atualização hoje Afinal, um pouco mais cedo A Rob fez um tweet suspeito Ela disse o seguinte Rápido, alguém responde com um bom trocadilho Anubis Anubis, pra quem não sabe, é o nome de um mapa do CSGO Um mapa que já tá aí no jogo há um bom tempo Não no pool Competitivo Oficial Mas tá no game Eu até pensei que seria uma operação Operação egípcia, talvez Mas não o jogo acabou de atualizar, prestem atenção Anubis foi adicionado ao serviço ativo no lugar de Dust 2, a Dust 2 foi removida do MacBook competitivo ou seja, no próximo Major e nos próximos campeonatos, não veremos Dust 2, e tem uma skin que pode valorizar com isso, já já eu falo sobre, outras duas mudanças, e essas daqui, irão mexer muito no meta, foi no um Nerf, na AWP e na M4A1S, pode vir comigo que eu vou explicar e contar tudo pra vocês dessa atualização inesperada e só lembrando hein rapaziada, meu sonho é ter um milhão de inscritos, então faça parte da Matilha, se inscreva no canal, é só um clique, esse clique faz toda a diferença pra mim. Enfim, vamos falar de atualização.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 se encontra na descrição. O Rian tem o um inventário mais caro do Brasil. A Avalia! Para começar falando sobre a mudança na Alp eu não atualizei o jogo ainda, para mostrar para vocês que a Alp tem 10 balas, então a Alp tem 10 balas no pente, com a Alp você consegue dar no máximo aí 10 tiros antes de ter que recarregar e agora, isso foi reduzido pela metade você terá apenas 5 balas com a AWP, isso vai mexer demais com o método game, outras armas começarão a ser mais utilizadas, como a Scout por exemplo, que embora não mata com um tiro mata com dois e tem mais balas elas ainda não são equivalentes, óbvio a Scout não mata com um tiro, mas a Scout passará a ser uma opção aí muito mais concorrente agora dos jogadores profissionais. Podem notar o que eu tô falando. Tec-teco, talvez que é 250 dólares a mais, enfim, vamos ver, vamos ver. E a M41S que já tinha sido nerfada alguns meses atrás, para quem não lembra, ela tinha 25 balas no pente, agora tem só 20, enfim. A Valve fez esse nerf na época para tentar equilibrar um pouco mais a M41S e a M44. Afinal, a M41S estava muito OP, ninguém mais utilizava a M44, enfim. Não mudou muito de lá para cá, né? E agora a Valve vem aí com mais uma tentativa diminuindo o range da M41S, ou seja, agora ela dá menos dano de longe. Eu fiz alguns testes e não parece Tá muito diferente da M4A4 Na real parece a mesma coisa Mas é óbvio que só dentro do game Jogando que a gente vai conseguir né, Notar essa diferença Sendo ela sutil ou não Mas eu acho que a M4A4 sim Pode voltar pro meta Já adianto aí que as skins de M4A4 Podem voltar a subir um pouco de valor né? Eu espero que isso aconteça Afinal, desde antes do último nerf da M4A1S Eu já tinha comprado uma M4A4Hal até agora eu não ganhei nenhum dinheiro com ela Pelo contrário, ela só desvalorizou Espero que agora o preço volte a subir, enfim Comenta aí Você, a partir de hoje Vai ficar de M4A1S ou M4A4. Eu vou pra M4A4. Já vou equipar aqui. Enfim, vamos fechar aqui o CS pra atualizar o jogo. Inesperada essa atualização, mano. Inesperada. Então, ó, atualizei o meu CS. Como vocês podem ver aqui, ó, Anubis já aparece em cima. E a mensagem dele da Dust 2. Ó, esse mapa faz parte do grupo Reserva. Mapas não usados atualmente em partidas competitivas. Anubis, cara. Anubis. Nunca imaginei. De verdade, nunca imaginei. E, importante falar, no Map Pro Competitivo já adianta uma próxima atualização que, no caso, é uma operação. Por quê? Todos os mapas aqui Não todos Mas assim Praticamente todos Todos do map pro competitivo Possuem uma coleção de skins E o mapa noobs Estará no próximo Major Será jogado no próximo Major Logo Precisará De uma coleção de skins Obrigatoriamente para serem dropados Em pacotes de lembrança, Skins, souvenirs Se estão ligados Essa coleção do mapa da Nubis Ainda não existe Virá numa próxima operação Assim como foi Com o mapa da Uncint Na operação Presa Quebrada Assim como A coleção de skins Do mapa da Vertigo Mirage Dust e Train Foram atualizadas Na última operação A Operação Arptide Aguardem uma nova operação. Esse ano ainda? Não sei. É bem provável. Mas a é certeza que vem. Outro ponto importante, rapaziada. Com a saída da Dust 2 aí do Map Pool. A partir do próximo Major, já não teremos pacotes de lembrança da Dust. Logo, não terá mais drop da k 47 Arabesca Dourada. A longo prazo, essa skin pode subir. Vai depender muito da oferta e demanda. A skin é muito bonita. A demanda é alta. Mas a oferta também é muito alta. Então, não esperem uma ultra valorização não. Como eu disse, alcance de precisão da M4A1S reduzido. Então você, usuário de M4 de biquinho Talvez você estranhe a arma Mas não tem problema, né? Qualquer coisa, tem aí M4A4 pra geral Eu pelo menos vou estar utilizando E a Alp com 5 balas Inacreditável Vou tirar uma munição infinita aqui, ó Com 5 tiros, você já vai ter que recarregar Oh, não sei, ninguém esperava por isso Eu não sei como que isso vai influenciar o cenário profissional O meta do jogo, né Mas eu acho que a Scout se tornará uma opção recorrente aí De alguns jogadores profissionais Você é mais barata, tem o dobro de balas Enfim, ok, mata com um tiro alp beleza A Scout mata com dois e você tem o dobro de balas Então fica um pouco mais interessante Aí descobrem que a Scout é OP, que a Scout é forte E daqui a pouco o Nerfão é também, mano sei, vamos ver, vamos ver, eu não vou opinar mas eu quero que você opine, o que você achou dessa atualização? Comentei a sua opinião, realmente quero saber é importante, e mano, vamos, vamos dar uma geral aqui no mapa da Anubis, né, pra quem não conhece ó, mapa da Anubis, pode parecer confuso, mas não é, ó, aqui é a base CT esse é o Bomb site B, tem essa área aqui que você pode smocar terris vem por aqui, aqui uma região interessante para ser dominada, essa parte aqui, se não estou enganada ao é meio, é um mapa egípcio é um mapa temático, né eu, enfim, eu gosto desse tipo de mapa mas é um mapa pesado, eu acho muito legal esse bombsite A ah, É uma parada diferenciada, a gente nunca viu nada parecido Mas não tem como plantar a bomba aqui em cima Tem que botar só aqui Nessa parte de baixo, ó, desceu a escadinha Você consegue plantar, esse é o bombe Aqui também não planta e você tem várias opções Dá pra fazer granada aqui por cima Enfim espada até pra Retovar Consegue fazer granadas Lá pro bombe E por aqui Dá nessa janela Mano Interessante v Vamos ver Eu vou jogar Amanhã no canal Um vídeo Meu primeiro competitivo Aqui no mapa Anubis Rapaziada, Esse foi o um vídeo Vídeo rápido aí só pra informá-los Sobre essa atualização Que vai mexer E muito no método game Lembrando Aqui no canal Cachorro 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo Da hora de Cessgo Esse é o canal perfeito pra você E eu tenho o sonho De bater um milhão de inscritos Inscritos. Então, por favor, faça parte da família, faça parte da matilha, se inscreva no canal. E é isso, mano. Eu vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. meu